Vi, eh, David é Secretaria Sim. de Gestão, né? Isso Tá ah, bom, o, o Victor ligou pra você e, e você achou por bem ligar pra mim? Qual que, qual que é, é o entender, interesse né, o da Prefeitura do Servidor Público em defender a, a empresa vencedora? Não, não é que eu estou, não é que eu estou defendendo ah. certo? Só não sei o porquê fizeram essa denúncia, porque ele não está atendendo, questionando que ele não tem estrutura para atender o município. Quero deixar minha parte clara que, como fiscal de ata de de preço, que estou acompanhando essa empresa, uhum. até hoje eles cumpriram com o acordo que eles fizeram, em ata de de preço, que eles colocaram, eles estão cumprindo, certo? Não seria o caso deles terem instalado Agora, aqui um escritório é. de assistência técnica para é, dar conta desse serviço? Não, até porque você fala instalar onde? escritório municipal alta, de alta floresta. floresta, porque a sede da empresa deles é 830 km de, de alta floresta em Cuiabá e lá eles ne, nem Sim. lá eles têm estrutura para atender nenhuma empresa de Cuiabá, quanto mais a, a essa distância. Certo, entendi, entendi. Estrutura física, amigo. Isso é. aí demanda pessoal, equipamento, máquina, tem aquela máquina de gás, não tem? Isso tudo vem da sim, onde? Sim, sim. Aqui em Alta Floresta? De Cuiabá. Ah, vem de Cuiabá? De Cuiabá pra cá. Então existe sim. uma sede da empresa que, ela, que ele já tá funcionando aqui? Porque ele me falou que só tinha um pessoal, tô... cinco técnicos contratados. Na verdade ele é terceirizado né? Ele terceiriza a empresa Inovar Ele terceiriza a empresa Inovar Isso é. Interessante E por que, que as empresas de alta floresta Não participaram Ou não foram convidadas Para participar da licitação Sendo que é um, um valor assim Bem convidativo De 1 milhão 282 mil reais Sim, convidadas foram até porque a gente publica o edital para a licitação de cada, né, de cada segmento. É publicado, a empresa que quer participar, ela faz a sua inscrição, apresenta a sua documentação, enfim, aí fica o critério da empresa, certo? Como todas as outras licitações. É, mas é engraçado, né? A empresa não quis participar, mas aceita prestar o serviço de terceirizada. Fica uma incógnita aí, né? É sim verdade mas é uma questão da gente sentar e conversar certinho se envolveu o município certo por enquanto só estou só estou explicando para o senhor que ele está atendendo a demanda se ele é terceirizado ou não ele está cumprindo com um o papel dele agora se ele leva o prejuízo pagando empresa terceirizada é uma questão dele uhum. Muito bem. Certo. Você sabe a modalidade, como ele terceiriza essas empresas? Quantos por cento ele fica? Quantos, quantos por cento ele repassa para a empresa? Não, porque a gente paga para ele e ele paga a empresa terceirizada. É uma questão, entendeu? Ele é a empresa. A, gente, a empresa ganhadora foi a Climatec Se ele paga para outra empresa, é questão dele, a porcentagem dele aí. Então vamos lá, William. David William, né? Certo. gestão por esse, por esse prisma eu poderia dizer, vamos me corrija se eu estiver errado eu poderia dizer que se de repente eu tenho uma empresa que é um carrinho de cachorro quente, certo? e eu vencesse a licitação para as merendas, para o alimento da, da prefeitura, eu poderia terceirizar uma, uma outra empresa para atender o município? porque uma empresa de carrinho de cachorro quente ela nada mais é do que um um alvará e, uma, e um contrato social na gaveta. É assim cara... deixa eu te explicar... a gente fez a licitação para a empresa... a gente abriu né, o processo todo... enfim... ele entrou com uma empresa dele... Climatec... se ele entrou com uma empresa, a empresa dele... Climatec... e ele não tem o suporte para atender... aí fica a critério dele... se ele quer ou não... contratar outra empresa... a gente está pagando para ele... certo? Hum. Porque a ata de registro de preço não nos torna obrigados a contratar o serviço dele. A gente tem uma cotação, a empresa dele foi a que mais se saiu bem, entendeu? Digamos assim. Agora a gente não é obrigado a pegar o produto dele. De preços, foi curioso também que, que foi tem. curioso também que apenas duas empresas, né, e ambas de Cuiabá foram as únicas participantes do processo, né? Nenhuma de Alto Floresta, nenhuma de Colíder, de Sinop, ah. ambas estavam é, com endereço comercial de Cuiabá, né? A Leblon e a Climatex. É... Não é isso curioso é. isso? Sim, sim. Tem certas Olha, coisas que consente. ficam, ficam meia sem respostas, não fica, William? Ficam, não, realmente Porque se vocês resposta, realmente mas... divulgaram e convidaram empresas da região, e principalmente do município, na, no qual existe várias, não só a Inovar, como outras, algumas outras, que têm estrutura própria, com funcionários próprios, com sede comercial no centro da cidade, não é num bairro é, suburbano, certo? Certo. Onde é essa empresa lá em Cuiabá certo? Ao lado do presídio Carumbé Um local que não existe qualquer referência comercial E muito menos outras empresas prestadores de serviço ou de, é, de vendas Entendeu? Então são várias perguntas que estão no ar Então nós vamos fazer a matéria Eu vou constar que eu estou gravando a sua ligação tá? Eu vou constar que o seu interesse extremo Em ajudar o, o Victor a se explicar e vamos ver é, a, a, até onde está realmente a legalidade, entendeu? Ou a lisura no que foi feito diante dessa licitação. Porque para mim está cheirando coisa errada. Sinceramente, 28 anos de jornalismo investigativo. Está muito esquisita essa história. É uma empresa de gaveta, certo? É uma empresa de gaveta que veio aqui em Alta Floresta pegar 1 milhão e 280 mil reais. Alguma coisa que tem de estranho aí. Tá bom? Daí a gente pode então dar uma analisada. Beleza, então. Tá bom, querido. Um abraço. Obrigado por ter Eu ligado e se interessado no assunto, a pedido do seu amigo Victor, tá? tá Imagina. Bom. Estamos aqui pra servir, beleza? Tá bom. Tá bom. Valeu, obrigado.